Caralho, mano, tá igualzinho o político lá em ano de eleição. Oh! Toque do cuzão, isso me causa revolta. Eu sou MC se você é político, conta quatro anos, depois você volta. Oh! Conta quatro compas, voltei, já acabei com esse vacilão. Hey! Hey! Tá pensando que é monstro, apanhou, quando o prato ficou no chão hey! tá ligado parceiro, que eu faço assim Você quer salvar esse país, então passa essa faixa de presa e pra mim oh!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 Acordar, se ponha no seu lugar. Eu prefiro uma foto, faço elas pra empilhar. Você empilha a corpo, é a polícia militar. <risos> Você vai se calar na rima? Eu não te mando pra vala. Sou um guerreiro da guerra. Te mando pra Valhalla pra é é Valhalla, e lá tem pro diacana, de com certeza é bala. o você não entende, por isso que é seu legado. Você que não me surpreende, Dentro desse soco, você dorme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 Halt! Oh, halt! Oh, oh. Eu nem tô forjando você Tá falando o que? Que é isso daí? Tá ligado a minha parceira Que eu faço o momento Se você não quer ser julgada Então não julgue o outro Se você quer ser melhorada Melhor os seus argumentos <risos> Como que eu faço? Por isso que a rima é macabra Você no primeiro round chamou de polícia Agora você tá invertendo todas as suas palavras uh! Eu tô invertendo o jogo, coisa que você não conseguiu fazer E agora o plado chegou calmo na batida E com facilidade ele acabou com você Você uh! falou que você não ia correr de mim? Não corre não, que o moleque é liso Não corre não, fica na minha frente Depois dessa coça, corre atrás do próprio prejuízo uh! Quando eu correr, quando eu levantar, então vamos cinco minutos.